Nopa, então. Pelo visto eu tô de volta depois de um longo mês de viagens e descanso. Mas de volta de uma forma um tanto inesperada pra vocês. Vamos falar sobre Discord Nitro. Uma assinatura que no começo você nem liga. Mas depois é um maníaco pra conseguir de graça. Sendo um maníaco querendo conseguir Nitro grátis, você algum dia recebe mensagem de um selfie bot enviando um suposto Nitro Gift. Você clica e papum, sua conta foi pra vala. Antes, esses golpes eram mais simples. Mas agora chegaram a um nível que me deixou de veras interessada. Dá uma olhada nessa mensagem. É quase um suporte de nitro falso perfeito. Se não fosse por alguns detalhes. Bora desmentir? Bom, com toda a minha experiência em programação de webhooks e bots utilizando o Discord.js, isso não passaria despercebido por mim. E eu saberia muito bem desmentir cada coisa utilizada nesse golpe e cada função que eu faz mais realista. Primeiro, vamos do mais simples. Ver se é um nitro real. Para isso, eu copiei o link da print manualmente e mandei para uma conta alternativa minha chamada carteiro. Que no caso eu não renomeei desde o vídeo em que eu criei um cachorro no Discord. Eu enviei o gift de uma forma que se fosse um link daria no mesmo. Mostraria se o nitro é verdadeiro ou falso. E, como esperado, o link nem mesmo existia. A primeira coisa que fiz após isso foi me atentar a certos padrões. A primeira coisa é dar uma olhada no número de caracteres de um Discord nitro real. E para isso, eu peguei um link de nitro real que tinha enviado para um amigo meu, o 4. E contei seus caracteres. No total, eram 24 caracteres. Depois contei os caracteres do nitro falso que apanhei. E eram 16. Ou seja, se aquilo algum dia foi o nitro, isso aconteceu há muito tempo atrás. Mas ok, vejamos mais uma falha desses nitros falsos. Em segundo lugar, eu comparei o nitro real com o nitro falso da Print, e vamos dizer que o bot que fez isso é muito burro. Primeiramente, não existe embed para nitro. Ai, Joelas Major Time, o que é uma embed? Embed é um formato de mensagem que pode ser composta por autor, título, descrição, campos, imagens, thumbnail e footer. Se você coloca o link de um Nitro numa Embed, o anexo dele não aparece. Então é claramente impossível que isso aconteça. A segunda coisa é que como não existe Embed para Nitro, não existe autor acima do Nitro. E no Nitro falso tem um autor chamado Parabéns, com uma imagem do Discord Nitro falso embaixo. Ah, o major time. Mas então como aparece o link do Nitro ser é falso? Agora nós vamos partir para um papo mais complexo. Uma coisa que todo programador de bots no Discord deve saber é que é possível mascarar links a partir de um método super fácil usando embeds na programação. Para uma breve demonstração, eu utilizei minha inteligência artificial Gelozibot para mascarar um link. Assim como muitos bots fazem isso de uma maneira legal para que os links não ocupem muito espaço e não estraguem a estética dos comandos, eu também utilizei de uma maneira legal. Criei um Discord nitro falso para mascarar a imagem de dois cavalos fofinhos, apenas fazendo isso aqui. Entre esses dois trecos, coloquei o gift falso. E entre parênteses, coloquei o link da imagem do potrinho e basicamente deu nisso. Quando eu cliquei no suposto Gift, fui encaminhada para a imagem de um potrinho. Mas se vocês perceberem, antes mesmo de aparecer a foto do potrinho, apareceu uma confirmação aqui. Você deve prestar atenção nisso, porque mesmo que o link seja mascarado assim, o link escondido aparece aqui. A terceira coisa que vocês devem perceber é se o bot que te mandou o link do nitro falso pede para ser adicionado em um servidor. Ou então tem um botão para adicionar. Se você vê isso, clica nesse botão chamado adicionar bot e veja apenas uma coisa. Logo após clicar, coloca. Coloque um servidor qualquer, de teste com preferência, porque aí se você adicionar sem querer é só apagar o servidor e remover o bot que nada mais acontecer. Logo após selecionar o servidor, ele vai te mostrar as permissões que precisa. Se por um acaso houver a permissão de administrador como requerimento, não adicione e denuncie ao Discord. Mesmo que é um bot verificado. Já vi vários casos de bots que crescem artificialmente depois são vendidos ilegalmente e essa verificação fica. Sabe por que é disso? O Discord pede apenas as permissões necessárias ao adicionar um bot. E não é necessário ser administrador para impulsionar servidores ou enviar o link de Nitro nos chats. Então o vídeo foi esse. Espero que tenha esclarecido todas as suas dúvidas sobre esse assunto que é meio, por assim dizer, delicado. Se te ajudei de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos pra que eles fiquem alerta desse novo tipo de golpe. Então é isso. Abraços. É bem nutrido. O cavalo tem que ser assim mesmo.